Mesmo perdão, ter sido dado antes da concepção do mundo, para essa comunidade chamada Adã, só para a primeira família, o homem e mulher, não era necessário, porque eram indivíduos que estavam vivendo perfeitamente de forma comunitária. Agora, como agora, tem cada um tem o seu nome, são indivíduos, não um indivíduo. Agora são indivíduos e cada indivíduo tem que separar a sua porção. E aí a gente anda mais um pouquinho no texto e você vai perceber a história dos dois irmãos: Adão, ah, perdão, de Caim e Abel. Caim, o mais velho, que é um que é, achou que era o cara que espancaria a cabeça da serpente, mas espancou foi a cabeça do irmão. Ele vai ofertar a Deus e oferta, faz uma oferta. Deus não, não recebe a oferta dele, recebe a oferta de Abel. De ele como indivíduo, não entendeu que ele e seu irmão ofertaram também. Então, ele levou uma oferta, Abel levou outra oferta. E ele não entendeu que os dois estavam levando ofertas, porque era uma comunidade, era para ser uma comunidade. Não era para ser dois indivíduos, um indivíduo chamado Caim e um indivíduo chamado Abel, e os dois não estarem juntos a Deus. É como se, é como se Deus, Deus fizesse assim, ah, não recebi Caim, mas recebi Abel. Não, recebeu a comunidade, mas recebeu a oferta de Abel. Caim deveria estar contente porque ele e seu irmão são uma comunidade, mas ele, como é um indivíduo, se sentiu ofendido e na ofensa matou seu irmão. Porque ele sentiu o seu círculo de proteção O seu círculo de propriedade O seu círculo de direitos Sendo violentado por Deus Violentado pelo seu irmão Como ele não pode atingir a Deus Ele atingiu a pessoa que o colocou de uma forma ofendida Ele se sentiu ofendido E foi fazer justiça com as suas próprias mãos Vê como que isso funciona então, ao longo, da ao longo da história da humanidade, relatada no livro de Gênesis, relatada em todos os livros que nós temos com, da, da Bíblia, nós vamos ver que o exercício do perdão é extremamente necessário. Por quê? Porque são duas. Do, são, são, são. O perdão é necessário porque os indivíduos não estão conectados em comunidade. Aí. Veio Jesus com o seu sacrifício, morreu na cruz por todos nós, gerou em nós essa nova família, onde todos nós estamos vinculados pelos laços do amor, <risos> pelos laços do amor, e Jesus continua insistindo, Paulo continua insistindo, Pedro continua insistindo, em que o perdão é necessário para a comunidade dos irmãos. Jesus não está dizendo, por exemplo, que nós devemos perdoar só os inimigos, devemos perdoar uns aos outros, amando-nos uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros. Paulo vai dizer para as igrejas locais, nas suas cartas, do exercício do perdão como a base para manter a comunidade coesa e fechada. É o que ele diz no livro de Colossenses, no capítulo 3. Ele diz, inclusive, que o amor é o vínculo perfeito que, para que, que consegue fechar a, a os vácuos ou os, os, os, os espaços que não são possíveis por meio é, da relação.